E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom. Ó, oh. soco no like. Porque eu não sei, honestamente dancinha, dancinha, dancinha, dancinha. Então mais um dia aqui na cidade de Utopia. E pra quem não tá ligado, eu tô gravando esse vídeo praticamente em seguida do último, por causa que a gente conseguiu fazer uma compra incrível. Também essa espada pânico. Sim, essa é a espada pânico. Eu comprei uma espada que tem a fiação 10 e saque 5. E mais importante disso é o que a gente vai contar pra Pock agora. Bom dia, Poki. tudo bom com você? Queria te fazer uma pergunta. Oi, Migucho, tô ótimo e contigo. Eu tô Top Poki, posso te contar? Poki, posso te contar? Tem uma novidade boa. Antes, antes, antes, na real, na real, Poki, uma pergunta. Haua, haaua, haaua, haaua, pode falar. Oh, Pox, sua cisada é meio estranha. Mas enfim, você sabe se alguém tem plano de abrir uma cafeteria aqui em Utopia? Não? Por quê? Então, Pox, eu comprei no House uma máquina de fazer café aqui. ó. Olha que linda! E eu descobri que dá para fazer café de verdade. Pox, eu não sei você, mas eu sempre quis uma cafeteria para ficar lá fofocando, sabe? Nem, não precisa nem tomar café, é só para estar tá lá fofocando, sabe? Então quando eu abrir a minha cafeteria, você vai lá, tá bom? Pode deixar. Agora vai para lá que está muito agitado e vai estar tá clientela. Oh, Pox, isso daí é né? tiração, hein? Eu, eu vou embora, mas fiquei chateado, sabe? Sabe? Brincadeira, tô feliz temos máquina de café <risos> Mano, bom demais esse negócio, né, mano? Eu, eu, eu tô feliz de verdade, né? Agora vamos pra casa que eu tava pensando em fazer um café ou algo do tipo hoje, mas eu tava vendo o Phantom pela cidade. Antes de vir falar que eu vi o Phantom. Então ele falou que me mostra a casa dele hoje. Eu, eu quero ver, Mano, agora fica na minha cabeça aqui. Eu já contei pro o que eu consegui uma máquina de café. Ué, o que, que é isso? É uma caixa de carvalho, tá? Tem um livro, Tá. é uma mensagem. Preciso de um serviço seu. Venha ao banco de utopia assim que possível, gerente Luiz. Tá. Eu acho que o gerente do banco quer alguma coisa comigo. A minha dúvida é o que será que ele quer. Bom, Sheldon. Sheldon. Oi, Sheldon. Bom dia, você tá bom? Negócio muito de ser, Sheldon. Eu, eu, eu, eu tava dando uma olhada nos comentários dos vídeos. E vocês comentaram para eu dar semente de abóbora pro, pro Sheldon. Eu acho que eu não tenho. É, na real, isso aqui é tudo que eu tenho. Eu preciso organizar minha casa. Mas será que ele come essa aqui? Toma aqui, Sheldon. Ih, come não. Tá. Ó, Sheldon, eu, eu vou lá pra cidade que eu tenho que falar tanto com o Phantom quanto com o gerente Luiz. Então eu vou ver se eu consigo uma semente de abóbora na volta. Tá bom? Até já, já. Mano, doideira, né? Bom, de qualquer forma, vamos lá que eu quero já encontrar o Phantom primeiro para depois falar com o Luiz. Eu tô com esperanças boas. Por falar em esperanças boas, não esqueçam de deixar o gostei do vídeo e se inscrever que tá saindo duas séries ao mesmo tempo aqui no canal do Manoel Lajota, Tanto Irmandade Origens quanto Utopia 2. E o melhor, Irmandade 3 também vai voltar se tudo der certo ainda essa semana. Então, mano, se preparem para essas férias serem incríveis com o Manoel Lajota. Agora, carma carma aí é que tem um barranco aqui para subir. <risos> eu preciso dar uma mais vai subir isso aqui. Eu tava pensando em pegar um carro com o Tugin, mas o Tugin toda hora prende o carro dele na árvore. Então imagina para subir um barranco. Se bem que dá para chamar ele para fazer uma estrada, né? Uma boa ideia, né? Então, gente, eu ia chamar o Phantom para conversar, mas ele sumiu na minha frente. Não entendi muito bem. Aliás, por que tem um gato coelho aqui? Phantom é você? Janete, Phantom não tá bem, não. Phantom? Tá, eu acho que ele não era o ocelote, né? Ah, ai, aí, Ô, o Ô, Oi, Lajota. Oi, você sumiu? Eu sumi? Não, tá aqui, Tá andando aqui, vendo as lojinhas, os preços. Ah, tá bom, né? Bom dia, você tá bom? Eu tô bem, mano. Tô comendo aqui uns negócios diferenciados aí, ó. É, o quê? Não sei. Não, mostra aí. Sal? Pipoca. Isso aqui é pipoca, mano. Eu só vi sal. Você tem que botar o sal na pipoca também, né? Mano, vamos falar do que importa. Você falou ontem pra mim que você ia me mostrar a sua base. Tô curioso, ah, tô curioso. Não. E não, e não só eu que tô curioso também, mas o povo da minha mente também tá curioso. Como assim o povo da sua mente? Ah, esquece isso. Vem cá, me segue. Hum, hum. Tá. Oh, tá vendo aqui a tua lojinha de picareta que você tem? Sim, sim, eu vendo muitas picaretas nela. Ela tem uma picareta gigante. Tá cravar nela. Então, você pega aqui essa portinha e segue reto que você vai dar lá na minha casa. Oh, eu posso ir naquele foguete que você tinha comentado que você tinha? Ah, pode sim, ele é do lado da minha casa, só que ele não voa mais, ele tá todo quebrado. Tá, não, não, não, beleza, beleza. Querendo ou não, o Phantom é a única pessoa que eu conheço dessa cidade que não perdeu a memória até agora. Eu preciso me aproximar dele, eu preciso descobrir toda a verdade, eu não quero ficar preso aqui. Eu preciso ficar forte e conhecimento é uma ótima fonte de poder. É claro, eu quero ser amigo dele, eu gosto dele. Mas ele tem informações. E eu preciso delas. Eu não posso estragar tudo. Tá? Não dá muita olhada na bagunça, não? Que tá, o negócio tá em obras ainda. Não, eu percebi. Ó, te, tá tão longe que eu tô, tô cansado. Tô comendo um franguinho até. Relaxa, relaxa, relaxa aqui. Ó, isso aqui é o foguete caído que eu te falei. Tá, aí, Eu posso subir nele assim igual você? Pode subir, tem até entrada. Eu tava meio que morando nos destroços aqui, ó. Dá, dá, dá licença. Pera, tu chegou aqui então através dessa nave mesmo? Sim, eu caí aqui através é, dessa nave. Era com o House e com o Tuguin, não era isso? que você falou? É. O, o, que, o que que era isso? Nada. Tinha uma passagem aqui? Não. Não tem nada, não. Tá, é laser, né? E, e o que são todas essas coisas aqui? Não, é que tinha os motores aqui atrás, as turbinas, mas elas sumiram, então o foguete não funciona mais. Peraí, elas... Sumiram ou quebraram? É, vem aqui atrás, olha só como é que tá Tá Olha isso aqui, parece que só foram arrancadas com tudo Bom, mas você tá morando dentro da nave aqui agora Ou você tá morando nesse galpão gigante aqui? Não, o galpão aqui ainda tá em obra Tá aqui, ó, esse aqui é o Bob, ele é o chefe da obra Opa, Bob, tarde Sou lá Jota E ele tá aqui dando ordem aqui pros operários, ó Construi Ah, aqui entendi obra aqui, a já. obra também, tá completo mesmo, né? É, isso aqui é só a parte de fora Eles estão trabalhando a parte de dentro aqui agora Mas me tira uma dúvida, se a nave tá toda destruída e o galpão tá totalmente incompleto. Aonde você mora? Aonde você dorme? Eu tô morando lá dentro da nave ainda. Então, sei lá, se eu precisar te visitar, eu te encontro na nave? Esses caras aqui estão trabalhando rápido. acho que da próxima vez que você já vier, isso aqui já tá pronto. Ah, beleza. E eu posso ver a parte da frente da nave lá? Ah, pode olhar, mano. Tá até um pouco oxidado lá, que já passou bastante tempo, né? Olha só, Isso aqui é o computador que controlou tudo até a gente chegar aqui, ó. Esse foguete, ele é muito antigo, né? Porque assim, eu não entendo nada de tecnologia. Assim, eu não sou muito bom com essas coisas, mas... Eu Conheço essas coisas, então estou no foguete. Não são coisas novas, é, não são muito novas, né? Mas também não são tão velhas assim que nem está falando. Entendo. E o Tuguinho, onde que ele mora? Que eu sei onde que o house mora. E você mora ele, eu não sei. Ah, o altura ele tá morando aqui também. Basicamente, tá bom. Ó, se, se eu precisar de fazer, eu te chamo. Se você precisar, me chama. Agora se me dá licença. Eu tenho a fazer. tá bom, tá. Só seguir reta aí no meio que ver Tá, obrigado pela pela, entendeu? visita. Tchau. Tchau, tchau. Bom, de qualquer forma, a gente tem informações agora. Eu fiquei muito na dúvida o que era aquela pastagem secreta. Eu não sei. Eu vi a alavanca que ele puxou. Eu não vou me fingir de burro. Eu, eu, eu, eu vi, sabe? Eu não sei se eu deveria. Eu não sei. Bom, de qualquer forma, vamos ver o que o Luiz quer. Né? Aliás, não, não vai ter salário, né? Eu já vim aqui ontem, né? Ah, vai, vamos ver. Eu não sou de ferro. Vocês me conhecem. <risos> ah, não tem. Fazer é o quê, né? Mas tem uma galera que não pegou ainda que eu vi aqui, hein? Sorte deles que eu não sou ladrão. Ah, peraí, deixa eu avisar aqui, né? Opa, Roberto! Tá? Boa tarde, mano. Como você tá? Você tá bom? Você tá bom? Boa tarde, LGJ. No que posso lhe ajudar? Ô, Roberto. Oh, não, é isso aí. Com uma... Aí você me complica, né? Que formalidade é essa? Ô, oh, nós é parça, Roberto. Não, a gente acendei, mano. Ô, Roberto. Vamos, vamos, vamos vamo fazer o favor e conversar direito aqui, né? Eu, eu, eu vim aqui para falar com, com o Luiz. O Luiz me mandou uma mensagem falando que eu queria falar com ele. Entendido, vou verificar. guarde um momento. Tá, tá, tá bom, Roberto. Tá bom. Ok, pode subir. Uh, tá, tá. Obrigado. Obrigado. Dá, dá licença. Gente, será que eles se a torrada? É, não, vamos deixar deixar Opa, tarde. Eu de Natal. Dá, tá, licença, licença. Opa, oh, oh, tudo bom isso? Bom. Bom, qual é a boa? Você me chamou? O que foi? Boa tarde, Lajota. Como você está? Então, seu Luiz, vou te falar, mano. Tá bom, tá bom. Eu fui meio, foi meio destratado lá embaixo. O cara foi pareceu um robô falando comigo, mas tudo certo. O que você precisa? Me fala, eu vou ganhar dinheiro? Vai sim. Eu tenho um serviço para a cidade e gostaria que você fizesse na cidade. Pera, me, me explica mais. Me, me fala assim por por por por me explica o que eu tenho que fazer. Pois bem, como sabe a cidade tem um correio e precisamos que todos os moradores tenham uma caixa de correios para receber as cartas. É, faz sentido. Querendo ou não, eu recebi essa sua mensagem num caixote no meu quintal. Eu não, não entendi bem, né? Mas tá. E aonde que eu entro nisso? Eu não trabalho no correio. Eu tenho, eu tenho minha loja de minério. Você quer comprar minério? Eu tenho aqui algumas caixas de correios. Se importaria de entregar a todos os moradores? Tá, eu. Dependendo do valor que você for pagar, eu, eu posso fazer isso. Mas porque eu, se você fizer essa tarefa direito, tenho mais algo para lhe contar. Enfim, o valor vai ser de 100. Tem interesse Peraí, co como assim contar mais algo O, o, o, o que você está falando, Luiz? Peraí, por acaso você sabe do meu passado? Eu, eu perdi a memória quando eu cheguei aqui. Você sabe alguma coisa? Vai logo fazer o serviço e depois conversamos. Que tal? Tá, mas tu sabe alguma coisa? Se souber, me conta. Eu quero saber a verdade, sabe? Bom, então eu, eu vou lá, tá? Tchau. Eu acho que eu vou lá no correio e vou ver o que tem para mim. Né, eu acredito que esse serviço possa ter alguma coisa. A parte boa é que eu posso conhecer mais pessoas que eu não conheço ou entregar a caixa de correio para todo mundo, ou pelo menos ganhar o dinheiro. Alguma coisa deve ter pelo menos para mim, se eu pudesse pelo menos recuperar minhas memórias ou é, na real, essa é uma ideia boa. Eu vou entregar as caixas de correio para todo mundo. Se eu conhecer alguém, vai dar alguma coisa na minha cabeça e eu recuperar minha memória. Na real, essa é uma ideia incrível, adorei. Tá, vamos, vamos aqui no correio então. Dá licença, boa tarde. Dá licença. Opa, tudo bom? Como você tá, Geminho? É Geiminho, né? Opa, meu jovem, o Luiz e me pediu para ele entregar isso. Ah, obrigado, br obrigado, br Geminho. É só, é só eu entregar para as pessoas e elas se viram daí colocando as próprias casas, né? Isso, fácil, fácil. Pega uma para você também, tá? Fe Fechou, Geiminho. Tamo junto. Você quer uma? Não precisa. <risos> obrigado. Tá, tamo junto, Geminho. Tchau, tchau. Eita, ele até escureceu, né? Bo bom, vamos para casa e vamos começar colocando na minha casa, depois no house e por assim em diante, né? Acho que vai ser uma ideia boa. Vamos fazer isso. Gente, estou chegando aqui em casa e. O, olha que eu vi ali. O tá abrindo e fechando a minha porta que nem um, que nem um sei lá, mano. Ô, ladrão! Você tá, você tá abrindo a minha porta, aí. Você sabe, sabe oh. que eu tenho uma galinha, né? Sabe que eu tenho uma galinha, né? Que? Você tem uma galinha dentro de casa? O Sheldon! Você tem que fazer a galinheira aqui, filho. Você é doido guardar galinha. O Sheldon de é de. Você não conhece o Sheldon? Não. Mano, mas é o maior amigo. Dá, dá licença. Entra na minha casa aqui, tá pois bom? Presenta ele pra mim, presenta ele pra mim. Sheldon! Menor oi pro Harris! Menor oi pro T-Rice. Aqui, ó. Oi, Sheldon. Oi, Sheldon. Caramba, que da hora, vai. ter até um chapeuzinho. Nossa, Nossa, o, o que Sheldon da hora, é né? estiloso, mano. <risos> mano, mas, o Rice, deixa eu te falar, cara. É, hum. eu, sei, eu sei que você que predimente queria falar comigo, mas eu queria falar com você também. Eita, então vai. Então, fala você primeiro. Então, eu recebi, eu recebi uma missão aqui, uma tarefa de eu entregar caixa de correio pra todos os moradores de Utopia, pra gente poder receber correspondência. Então, eu vou entregar a minha aqui pra mim mesmo. Deixa eu aqui aí, pra ver. Olha que da hora, velho! Uh, deixa eu aqui, ó. Caixa de correio. Tá, agora toma aí, v vamos lá na sua casa para você colocar a sua caixa de correio. Tá, eu não mexo na sua caixa e você não mexe na minha. Como é que eu vou te enviar alguma coisa? Exatamente. Aí você mandou a pergunta das perguntas. <risos> a pergunta do milhão. <risos> Ó, Você tá ligado que na cidade, perto do banco, tem um correio, correto? Sim. Você vai lá, fala com o Jaiminho e entrega a correspondência para ele. E de graça ele vai entregar na casa de quem você quiser. É claro que se a só se a pessoa tiver uma caixa de correio. Que legal, então você tem que entregar no correio, não na caixa da pessoa. Para a sua, tá casa, aí, cara? sua casa, sua casa é pra esse lado, né? De que, que é aquela casa ali? <risos> e que, que é aquilo, velho? Uh, não, não vamos vamo lá comigo. deixa uma caixa de correio lá. Peraí, deixa eu pegar madeira para fazer um balgo então. Olha esse bloco aqui que da hora, velho. Parece um bolo de chocolate, cara. É que papo esse é bloco, esse? E, e, entra aqui, entra aqui. Eu tô, eu tô me viotando, vem cá. Caraca, você já tá aí, Calma isso, velho. Vem Que lugar bonito. Quem que entra, isso? entra. Ela fecha. Ó, eu sei que a caixa de correio dele já está entregue. O resto eu não sei. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai, vai dar para outro lugar de... gigante, cara. <risos> é, eu, mano, eu, mano, viu. Tem espaço para colocar umas câmeras espionar nós aqui, né? Não, olha o tamanho daquele baú. Já tinha visto? Oh, meu Deus do céu! Que da hora! É dele também ou de outra pessoa aqui? ó? É outra pessoa, com certeza, cara. Olha aqui o tanto de coisa que tem. Nossa, tem até uma mineradora automática, velho. Isso aqui tem cara de ser do Delati, velho. Mano, o é meu amigo aqui, ó. Tá cheio, tá cheio de, de baú aqui, vou deixar uma aqui pra ele. Tá, e. e aquele ali de quem será? Eu vou deixar um correio lá. Não, olha, dá, dá, dá, dá. Tem alguém ali, tem alguém ali. Volta, volta, volta, volta. É o doutor André, caraca. é ele? Não, eu, eu vi ali o nome dele. Tá, quer saber? Já entreguei três caixas de correio e eu tô correndo perigo. Olha, o que, que você queria lá em casa? Eu queria beber café, mas agora a gente deu tanto rolê que agora eu quero beber suco. Ah, eu não aprendi a fazer ainda. Vou aprender a <risos> dá licença, mano. Tchau, <risos> tchau, tchau, tchau. Oh, e olha só, o House já colocou oh. mesmo a caixa de correio oh. dele ali. Tem até umas casinhas aqui. Olha, tem umas pessoas moradores aqui nessa velhinha que ele tá construindo, né? Por assim dizer. Agora eu vou ter a cidade, porque eu sei que do outro lado a gente tem outras casas. Querendo não, já foi três ali, mais a minha quatro, mais a do hall cinco. Então já foi basicamente grande parte. Se eu não me engano, eu tava conversando com uma pessoa ali da cidade. São 12 casas. Então, se a gente entregar o resto das caixas de correio, a gente vai estar tá bem na fita, né? A parte boa que é só entregar duas na casa do Phantom lá, já que o Tugui mora com ele. Então é duas numa só, o famoso meio caminho <risos> Bom. Aqui tem mais uma casa e eu acho que ela é daquele meu amigo Apu lá que a gente conheceu. Sei lá, eu acho que é dele por conta que as paredes são da cor da roupa dele. Mas se não for bom, pelo menos tem é caixa de correia, né? Mas querendo ou não, fazendo as contas com o Apu, são seis pessoas. Com o Tugin e com o Phantom são oito e tem aquela a casa daquele tal Knight, 9. Mas falaram que era 12. Quem são essas pessoas? Bom, eu não consigo lembrar de ninguém mais. Tomara que em algum momento eu lembre. Aqui é mais uma casa. né? E logo ali é o um foguete. Eu não vou mentir que eu estou muito tentado a explorar o que tinha lá. Mas não sei, eu não sei se eu devo fazer isso ou não. Então por hoje vamos apenas deixar as caixas de correr uma aqui e uma aqui. Bom, todas que eu sabia, eu já entreguei. Agora tem algumas que tá faltando. Então vamos lá falar com o Luiz e ver o que acontece. Então, Luiz, a grande maioria das caixas de correio já foram entregues. Porém, a do Pedro que eu não sei onde ele mora e teve mais algumas pessoas que eu não sei nem quem são. Então, bom, acho que foram nove caixas. Foi tipo mais da metade. O que você acha do seguinte? No futuro, eu entrego o resto quando eu descobrir aonde essas pessoas moram, for encontrando elas pela cidade. Hum, por mim, tudo bem. Vou depositar esse pagamento em sua conta. Tá, mas e, e sobre a minha memória. Você, você sabe alguma coisa? Você lembra alguma coisa sobre o meu passado? Você pode me contar alguma coisa, Luiz? Infelizmente, eu não sei nada. Quando eu te achei desmaiado, você já estava sem memória. Pera, desmaiado? Como assim? Eu onde? Quando? O, o que estava acontecendo? Não, você sabe alguma coisa. Você tem que me contar. Fala a verdade aonde eu estava, o que estava acontecendo. Você sabe alguma coisa? Você tem que saber alguma coisa. Me, me, me, me fala.